Denis Meira, 65111, para fazer acontecer. Meu nome é Carlinho, mole ferrada. Apoio Aldenis, porque Aldenis é um homem é direito, trabalhador, tem compromisso com o povo. Aldenis o precisa ser o nosso deputado estadual, aqui em Tabuna, e em toda a região da Bahia. fazer acontecer